Fala namorador. Beleza? Eu João Silva vem chegando mais uma vez. Para te surpreender com mais uma dica top. Para você que gozar rápido demais. Portanto eu te peço rapaz. Assista a esse breve vídeo até o final. E já enfie esse dedo safado e tarado no like para fortalecer esse vídeo. E já se inscreva no canal. E ative o vagabundo do sininho de notificações. E pelo amor de Deus menino não saia desse vídeo. Sem deixar um comentário se você gostou ou não gostou do vídeo. Pois isso é muito importante. Para eu saber no que eu posso melhorar. Para você. Beleza. Agora vamos para a dica top de hoje. Se você está gozando rápido demais. Pode ter certeza que hoje você sai daqui furando com um touro selvagem. E daquele jeito. Você sabia que as ostras é considerado um alimento altamente afrodisíaco e ricas em zinco? Pois garantem os níveis de testosterona adequados. Para homens que ejaculam muito rápido. Pois as ostras faz parte da família dos alimentos. Altamente poderoso contra a ejaculação precoce. E se você homem vem passando muita vergonha na cama com sua gata? E já não aceita mais essa situação? Eu recomendo que você meu jovem. Coma esses tipos de alimentos afrodisíacos sempre. Para controlar a sua ejaculação precoce. Agora se você já não está mais aguentando passar mais vergonha na cama com sua gata. Eu tenho uma solução completa para você. Eu estou falando do poderoso método 100% caseiro que me curou dos graves problemas da ejaculação precoce. E hoje eu sou como um leão selvagem na cama. Com muitas penetrações fortes e gostosas. E é por isso que eu João Silva o rei da furada gostosas desse Youtube. Confia tanto nesse método. Que estou recomendando fortemente para você. Portanto não perca mais tempo e clique agora no link abaixo desse vídeo. E saiba todos os detalhes desse método completo. Que revela milhares de receitas caseiras e técnicas já mais vista em nenhum outro lugar. Para curar qualquer homem que sofre com um grave problema que é a ejaculação precoce. E eu sei o que é exatamente isso. Pois eu já sofri muito em meus relacionamentos. Porque não conseguia satisfazer nenhuma mulher na cama. E por isso eu estou tentando ajudar você. Recomendando esse método 100% natural. Que a indústria farmacêutica está lutando para tirar do ar. Porque milhares de homens já estão aderindo esse método poderoso. E com isso os pilantras da indústria farmacêutica. Estão perdendo muito dinheiro. Porque a queda na comercialização de seus remédios caros. Que não dão resultados nenhum. Estão caindo absurdamente. E se você não agir agora talvez depois seja tarde demais rapaz. Eu vou ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo. Deixe um comentário aqui abaixo. Enfie esse dedo no like. E se inscreva no canal. Beleza? Grande abraço e até mais.